Quem ama desiste, sim, e é por isso que eu tô indo embora. Por muito tempo eu acreditei que podia salvar a gente, achei que conseguiria, mesmo com o universo inteiro jogando contra, e que no final das contas, nós dois acabaríamos juntos no tapete da minha sala, rindo de todas as pedras que surgiram no nosso caminho, mas que não conseguiram fazer com que a gente caísse, e nem estragasse a nossa história. Mas eu estava errada. Eu não posso salvar a gente. E no final disso tudo, a gente não termina junto. Eu desejei que você sentisse o que eu sentia. Que me visse como eu te via. E que quisesse passar o resto da vida ao meu lado. Como eu queria passar ao seu. Mas você nunca conseguiu acompanhar a minha intensidade nessa história. Foi por isso que eu sempre me esforcei bem mais. Sempre cedi bem mais. Sempre perdoei bem mais. Eu tentava suprir a sua falta de sentimento te amando em dobro. Como se assim a gente fosse dar certo. O que eu não via é que aí já estava errado. A gente não pode cobrar reciprocidade de ninguém. A pena é que eu demorei pra conseguir entender isso. Pra ser sincera, eu não queria ir. Não queria me despedir. Não queria deixar pra trás todos os planos que eu fiz pra nós. Eu queria que você tivesse me pedido pra ficar. Que tivesse tentado mais, se esforçado mais, se dedicado mais. Que tivesse me convencido de que ainda dava pra arrumar toda a nossa bagunça. Porque eu já tinha lutado tanto, que queria que você lutasse um pouco também, mas você desistiu fácil da gente, aí eu vi que não adiantava mais tentar, amar ah, sozinha cansa, e eu cansei, cansei de fingir pra mim mesma que estava tudo bem, cansei de me enganar dizendo que é só o seu jeito, mesmo sabendo que não tem nada a ver com personalidade, cansei de insistir sozinha, de lutar sozinha, de acreditar sozinha. Cansei de passar por cima do mundo pra não passar por cima da gente. E passei. Perdi muito tempo tentando fazer com que a gente fosse tudo o que eu sempre sonhei. Perdi muito tempo me esforçando pra ser o melhor pra você, sem nem me importar em ser o melhor pra mim mesma. Perdi muito tempo acreditando que em algum momento a sua ficha ia cair e você se daria conta do que estava desperdiçando. Perdi muito tempo torcendo pra você acordar e não ser tarde demais. Mas você tem um sono pesado e não conseguiu despertar nem com todo o barulho que eu fiz. Só que eu acordei e vi que era melhor te perder do que continuar me perdendo.